Sejam muito bem-vindos mais uma vez de volta a esse canal hoje. Como vocês podem ver, sequestrei meus pais e eles estão aqui para revelar todos os segredos. Tudo que vocês me perguntaram no YouTube e que vocês querem saber, eles vão responder hoje. Então continua assistindo esse vídeo. Obrigada, Flo. Tá se sentindo dia, bem? Tá confortável? É, saindo do meu conforto, tô no seu hoje, né? Uhum. Uhum. Então, primeiro, diga pro povo aí, como é o nome de vocês? Meu nome é Flo, tenho 54 anos e estou com esse amado há 34 anos. Nem imagino como é que isso é possível, mas vocês veem que casamentos ainda duram tanto tempo, né? E o seu nome, como é? Seu nome fácil? Ah, o meu é o mesmo de sempre. Marcondes. E realmente esses 34 anos aí não é nenhum sacrifício, é um prazer e uma satisfação grande conviver com uma pessoa fantástica Essa pessoa aí, principalmente porque deu essa maravilha de filho aqui, né? E quantos aninhos você tem? Ah, isso aqui é a parte difícil, 69, <risos> mas tô bem, graças a Deus, com saúde Então vocês estão vendo aí, né, meus pais super inteiros, super lúcidos, super se amando Então é possível, a gente, não desistam do amor, o amor está no ar o que é que eu fiz? Eu perguntei pra galera o que que eles queriam saber de vocês. Eles têm várias dúvidas. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou perguntar como o Tantra é matriarcal. Primeiro minha mãe responde, depois meu pai responde. Então pode ser que as opiniões deles sejam divergentes, mas é isso, né? Cada um tem a sua. A primeira pergunta é, vocês já se incomodaram com o que os outros pensavam a partir do que é que eu faço? Parentes, amigos, alguém já fez um comentário desagradável? Nunca me incomodei, mas sim, já teve sim alguns comentários. O importante para mim é o que minha filha ama fazer. Então, quando as pessoas chegam, eu explico que é uma profissão como qualquer uma. E você, meu pai? Eu, graças a Deus, ninguém teve a coragem até hoje de perguntar nada. O pessoal, tem medo. E se falar, já sabe a resposta, né? Por que será, né, que tem medo? Pois é, nem sei, né? Sou tão bonzinho. Hum, você vê? Você compra essa ideia? A outra pergunta é, vocês já foram a um terapeuta tântrico após entender melhor do que, é que se trata o meu trabalho? Ainda não. Mas digo com certeza, se for, a primeira vai ser minha filha. E você? Eu também ainda não. Eu, pela minha idade, vocês podem ver que eu tenho um pouco de timidez, um, aquele pudor dos antigos, né? Mas eu tô relaxando, criando coragem pra um dia me deitar numa máquina e sentir os prazeres que essa massagem traz pra gente, né? Mas vocês não sabem, só que quando eu fui fazer a formação, ele... Foi a primeira pessoa que disse, quando você voltar, eu vou receber a massagem. Você é a primeira pessoa a receber até hoje. Seis anos quase se passaram e ele ainda está é criando coragem. Mas tudo bem, vai chegar o momento. É, mas é vai claro, chegar. né eu tinha que motivar a minha filha. Ela queria fazer aquilo hum. e eu sou um pai motivador. Nunca disse ao contrário. Então a motivação serviu. Sim. né Claro, com certeza. Eles querem saber se vocês me deram muito conselhos do tipo Olha, se alguém tentar te tocar, não deixa, olha, não sei o que não né? Não, nunca ouvi isso lá em casa, né? As meninas sempre tiveram acompanhamento nosso, mas não, nunca, nunca essa observação de não tocar. Não existia esse momento, pelo menos na nossa família. É, o meu conselho sempre foi esperar a hora certa, e a hora certa chegou, e eu disse a elas todas, as minhas filhas, que na hora certa ela ia ter tudo o que ela precisava da vida e ter a ajuda do pai. Como aconteceu realmente, você já sabe da história aí, né? Então... A hora certa que ele diz é esperar até 18 anos pra poder é dar né, a perseguida. E aí eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, porque se você ainda não viu ainda, meu pai é esse, foi ele que me levou naquele lugar que tá no vídeo, que você vai descobrir já já. Uma pessoa quer saber da infância se eu era uma criança muito sapeca. Pense. Pense na menina estrategista. Nada mudou até hoje. Nada mudou. era Organizava, planejava tudo. E conseguia tudo, viu? E aí, meu pai, o que você acha? Eu sempre achei um doce de criança, né? Sempre foi muito amável, muito carinhosa. Agora tem um jeitinho dela de conseguir as coisas. Tudo que ela queria, ela conseguia, né? Consegui. De um jeito ou de outro, ela sabia levar. É isso aí. Seja no aperto de mente ou na manipulação, eu conseguia. Sim. Isso é verdade. Ah, uma pessoa está dizendo que não é uma pergunta, mas... Estão agradecendo a vocês por essa perfeição da natureza que vocês fizeram, né? Que, falando que vocês têm uma filha muito fodástica. E a gente é, também é muito agradecido. Outra pessoa dizendo só queria parabenizá-los pela filha que você tem. Olha que delícia. É isso, né, gente? bom. Ao educar a criança a flor, qual era a principal coisa que vocês queriam dar para a adulta flor? Essa é complexa, né? Não. É... Que ela amasse as pessoas. Que ela respeitasse as pessoas. E isso hoje ela faz com perfeição. E você? É, procuramos que minha filha crescesse num ambiente de paz e harmonia. E que isso ela transferisse a outras pessoas, e é o que ela faz hoje. E que estudasse, se formasse para ter uma vida digna, com estudo e com formação. Isso realmente nós conseguimos, e ela até hoje está fazendo isso aí, cada dia melhorando. né? Qual? Qual foi a reação de vocês quando o SATA foi para a Comuna fazer o curso de formação? Ai meu Deus, eu só sentia saudade, né? Pra mim, eu já ia perder a minha flor, né? Essa era a única sensação, a sensação de perder a flor que era minha. Agora eu ia dividir. Mas, do lado profissional, pra mim foi a melhor escolha que ela fez. Foi a primeira vez que a gente cortou o nosso cordão umbilical, então foi muito difícil para as duas, inclusive, né? Inclusive, quando eu voltei para cá, a gente ficou meio resabiado uma com a outra, ela achando que eu não amava mais do oh. jeito que eu amava antes. Essa é minha mãe, gente. É essa. E é essa, ela sempre chora, é isso. E você, meu pai, o que você achou quando eu fui... Ah, eu achei uma maravilha porque você ia fazer o que você queria, quando você fechou aquela escola sua que disse: "Meu pai, eu tenho que fechar essa escola porque senão você é um assassino. Cuidar do filho dos outros é muito difícil". <risos> e aí eu preferi você seguir a sua carreira do que você que realmente queria do que ser um assassino, porque até um puxão de orelha hoje num filho dos outros pode realmente criar problema, e foi eu, fiquei muito feliz por você fazer aquilo que quer e não depender de filho dos outros para poder é, ter a sua vida profissional eu ficava com vontade de puxar a orelha dos pais das crianças das crianças nem tanto, porque não. lidar com o pai, minha gente não é fácil não, viu? os senhores já foram aconselhados pela Sata ou seguem as dicas dela? Hum, hum. eu me emocionei, gente Segui lembrando da, da saudade mas, agora mas é bom saudade, ao vivo é, assim, é assim que é bom que a gente chora é... A gente sim já conversou sobre algumas dicas, certo? Mas ela tem pais modernos, né? Que se vacilar, <risos> transam mais do que vocês Isso. que estão há um ano de casado é... aí, tá pensando? É. A nossa relação é muito boa e as dicas de Sata ajuda bastante. E você, meu pai? Você segue as minhas dicas? E segue a mãe. Nossa, você... é <risos> Você Quem não fala mãe, dica nenhuma pra mim. Eu acho que você fala pra sua mãe e ela segue suas dicas. Eu sei que tá funcionando até hoje. Agora, pra mim, você nunca deu dica nenhuma, infelizmente, né? Minha mãe né? tem que assistir os vídeos, gente. É, não ah. sei. Ó, ah. oh, tem gente falando que quer conhecer vocês. Hum. Qual o tamanho do orgulho de ter uma filha tão especial assim? Ai, meu Deus! Não cause ciúme nas outras, certo? Meninas, é. eles também amam vocês igual, é tá bom? É, sim. Eu não tenho palavras, sabe? É, minha filha, assim... Para mim, tudo. Especial, uma mulher dinâmica, uma mulher verdadeira, uma mulher amorosa. Então, que orgulho é do tamanho do mundo. Se for o um mundo maior, é maior. Eu tenho muito orgulho, muito, muito orgulho da minha filha. E você, meu pai? Bom, eu também não fico atrás, né? Não é à toa que foi eu que produzi aqui, né? É brincadeira? Aquela a primeira sementinha, uhum. né? E eu estou satisfeito com todos os meus filhos, né? Essa é assim, especial, porque faz o que ela gosta Escolheu trabalhar com amor, com dedicação Ajudando outras pessoas a serem felizes E isso é muito bom Levar aquilo de bom para outras pessoas É isso, minha gente Vocês gostaram dessas duas pessoas que fizeram Essa que está no meio aqui, maravilhosa Que vocês amam, que vocês adoram Jorge está ali atrás sorrindo Porque me ama também, ó. não consegue ficar sem sorrir Olhando para mim É isso, obrigada Beijo, gente. Hum, Quando vocês quiserem a que você, eles voltem, querida. vocês avisam que a gente programa e sequestra eles de novo pra eles responderem mais perguntas. Inclusive, eu acho que é um bom vídeo. Depois eles podem falar da vida sexual deles, que é muito dinâmica, viu? Vocês não estão sabendo de nada. Você não... Ah, não vai ficar surpreso, viu? Né? Até o é... próximo vídeo. É isso aí. Depois eu vou tirar as dúvidas sobre aquele negócio do motel que eu levei, porque isso foi um acordo pré-fixado desde cedo, viu? Foi concordado, não foi aquela coisa imposta, não, viu? Então, criança, a criança não tem muito isso, a criança só obedece, é, mais ou menos isso, mas ele vai vir contar depois, não se preocupe não.